Fala aí Guerreiros. se é Soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo aí da cartelinha. Dessa vez, né, acabou de chegar, acabou de sair a cartela edição Snipe e já entrou a cartela edição Rifle, né. Então se você não assistiu o que a gente fez semana passada, tá aqui em cima do cardzinho tá aqui lembrando para vocês que é né, a frequência de vídeos está devagar porque né mês de férias é um monte de coisa para resolver etc etc crossfire também não tá tendo muito conteúdo só tá tendo uma atualização no mês então tá meio né mas a gente tá tentando fazer as coisas acontecer é, vou tentar é, eu cheguei de, de, de acabei as férias agora tava curtindo com a família Descansando um pouco também, deu um tempo também do YouTube, né? Algumas coisas pra refletir, etc, como eu expliquei no outro vídeo. E né, a gente vai tentar voltar o ritmo aos poucos, tá bom? E vou mostrar aqui, soldado, que tô novo, não sei o que você tá falando. O que, que é isso? Isso aqui, gente, é como se fosse um bingo, né? Um bingo do Crossfire, né? Cartela, bingo, bingo Crossfire, que é valendo armas permanentes, né? É... Qual a lista de prêmio? O que, que você pode ganhar permanente aqui nessa cartela? Ó, a M4A1S Chamas Furiosa, né, que eu tenho, tá, essa, essa Furiosa, eu acho que é a melhor, a melhor da cartela, é, é sem dúvida. Eu tenho a Ciborgue Primordial AK-47, não, não achei lá essas grandes coisas. Tem a AK-47 Tormenta, já viu de, de Mercado Negro, também não é lá essas coisas. Tem SM4A1S, primordial, eu não, é a única arma dessa cartela que eu não tenho é essa, mas é igual a Predador ou igual a Vitoriosa Predador, né? Vitoriosa Predador, seria isso? esqueci o nome da, da Vitoriosa, me, me corrijo aí, mas é igual a VIP Predador, tá? Então só muda a estética, né? Que é, é a do Hot Wheels. Eu tenho essa K47K Vitoriosa também, não é, também não acho muitas grandes coisas. Tem a M41S Vitoriosa 2, né, mais ou menos. Então, a melhorzinha, as duas melhorzinhas da, da, da cartela, que se você tá na sua cartela, né, que vem, isso, esses prêmios principais, vem escolhida aleatoriamente, tá, rapaziada? Então, você já sabe, né, mas pra quem não sabe, né, tô explicando. Então, os dois melhores seriam a, a Chamas Furiosa e a Primordial. Além dos... Prêmios e ZP, né? Que você pode ganhar aqui, no, aqui nas, nas colunas, tanto horizontal na vertical. E as caixas, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Eu tenho aqui 83 números que eu comprei, o, o gastei lá torrando. Lembrando que, para ganhar número, você pode ó, logar e jogar. né. Quanto, quanto mais você jogar, é... Logar e jogar, né? Você loga, ganha três fichas e a, as horas jogando você ganha também fichas, Se não me engano, máximo três por dia. Três horas por dia não é isso? É não não não não, não, não, não, não, não, máximo três por dia. Então aqui ó, você logou, você já ganha três números. Se você jogar a cada uma hora jogada, você ganha três números, máximo 15 números. Então para dar três vezes cinco, vai dar 15. Então seria. 5 horas, se você jogar 5 horas você vai ganhar 15 fichas, é boneca, aí é osso. E a maratona, se você fizer 10 horas jogando crossfire, que hoje em dia tá. Eu acho, eu acho meio difícil alguém jogar 10 horas de crossfire hoje e se, e se juntar o mês todo ainda não dá, que caiu bastante o índice de jogatina crossfire. Eu o torrano GP, que foi o que eu fiz, né? Torrei o GP. E comprando a VIP, que eu não aconselho vocês fazerem isso na cartela, porque. Por vários motivos, né? Vocês sabem de todos eles de cor e salteado. Então, são essas formas de ganhar os números. Não aconselho você estar tá gastando nessa cartela, comprando, zp, colocando ou comprando o número certo. Porque é muito caro. A não ser que né, tenha uma promoção muito chamativa. Que você ganhar a metade do dobro do que você colocar de zp ou sei lá. Mas eu ainda acho que não vale a pena. É, pra poder estar tá pegando nessas cartelas em si. Porque são armas que já, já vieram todas elas no mercado negro. Então, fica a dica. Mas, é claro, cada um, cada um. Tô falando pra caramba, deixa eu parar de falar. E vem que vem, vem, O um macetinho aqui, gente. Lembrando pra vocês que p rápido, fácil, que na hora você demora, sem complicação. Se caso você quer comprar tanto cash pra qualquer jogo. Crossfire, Zula, PUBG, qualquer outro. Da Free Fire, qualquer... É só chegar nosso amigo Zé, Zé Louco Falou, Zé, eu vim, vim através do Soldado O link vai estar aqui na, na descrição Tá? Comprando com o Zé lá, cai na hora, é rapidinho ó Sem complicação e é totalmente Confiável e eu apoio Tá bom? O Marcetinho aqui Vamos lá, falei pra cacete, nada de rodar É bem simples, como eu expliquei Na outra carteira, nas cartolas anterior É só você abrir os números bem rápido Que as chances, né? Uma das chances De você ganhar mais números Então vamos fazer esse teste aqui, abrindo, ó Você vai prestando aqui, ó você vai só clicando. Só clica, clica, clica, clica. Clic, um atrás do outro. Ó, os números vão se abrindo. Vai, vai acabar rápido, rapidão. Ó, ó, vem bem mais números do que se você fosse abrir demorando. Ó. Já completei uma fiada ali. E é isso. Acabei. Acabei. Com 83 números, eu consegui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Com 83, eu consegui... 15, 15 números Faltam só apenas 3, 6 9, 10 Faltam 10, então né, Se você jogar, fazer os eventos aí Juntar bastante e depois abrir tudo de a vez você tem, você tem uma chance Aí, né, mínima Mas tem de ganhar o prêmio permanente E além também dos prêmios secundários E o prêmio ZP aqui Tá bom, então essa foi A cartela edição RIF Espero que vocês tenham gostado É... Tenham calma com o boneco, tenham calma comigo Que eu tô, tô tentando fazer melhorias, tô tentando fazer melhorias, mas né, é, as coisas estão um pouquinho devagar, mas a gente tem certeza que vai, vai as coisas vão se melhorando com o tempo. Tá bom, muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, grande abraço e lembre-se, tá? Deixe os comentários aqui, deixe que, o que vê na sua carteira, escreva aqui embaixo também, tá? E deixa algumas sugestões que vocês querem ver vídeo, e tal, o que vocês querem ver no canal. Essas coisas a gente vai estar tá analisando. Fechou? Chupa bife, boneco. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer e ainda 2020 jogar Crossfire é uma guerra. Fui.